Olá, sejam bem-vindos a mais um Pen Responde. Ei! Hey. <risos> Did they explain it to you that you had to do that? Yeah, I told you before. É o dia. Este é um dia especial porque temos mais um integrante que vai ser apresentado pelo Juke. Ah, não acredito. <risos> esse é o Chris e ele é outro dos nossos coaches. <risos> uh, you have to explain to them mm -hmm. what you're gonna do here. Okay, <clears throat> so I'm helping with strategy and setting up um, like all the be like behind the scenes if we want to like focus on certain things uh, for next week for example, like setting certain champions up or something, so I try to help them out as much as possible with my expertise and knowledge. Nice. <laughs> nice. Nice. <laughs> <laughs> hey, you but, uh, say where you're from and what you've done before. I uh, yeah, bet I don't say that in Brazil, like I'm from Germany to be honest. <risos> ok, primeira pergunta do João Kleber Pra, não sei, quem quiser responder, responde Por que o Vladimir está sendo tão utilizado na rota do topo E não no mid como costumava aparecer em alguns patches atrás? É, ele está usando porque ele tem matchups boas Principalmente contra tanques é, Ele escala muito bem pra teamfight Mas o que deixou ele viável 100% Foi o livrinho que reduz em ser 25% o, o, com relação aos spells, então é por isso, ele pode tocar para Ghost, para Kingfighting, ah, ele entra no NTP, ele é um time que fica muito forte usando o LIVRO, então por isso, eu acho que ele deve ter um matchups ruins no mid também, acho que a Azir é, é muito forte contra, Cassiopeia, por isso que ele está usando mais no top, eu acho que ele tem matchups melhores no top do que no mid. É, no mid era pega pra tudo, praticamente. Quando o outro mid pega um blue não faz muita coisa, não. E causa itemzinho azul também. Ah, não tem mais. Um né? oh, tá tá é um luteinzinho? Caramba, é É Que agora não tem mais. Qual item azul? Do brushpin. Do gelinho lá. Gelinho. Ah, tá. e Yauts, após duas semanas de CBLOL, qual a sua opinião em relação ao cronômetro Eu acho que... o pelo peso muito todo. não mundo fica gostando dou top de muito específico pra mim. Uh, ah, eu acho que ainda é uma das ungas mais fortes do, do jogo e possivelmente vai continuar sendo bastante usada. Uh, a única coisa que eu acho é que muitas vezes as pessoas esquecem que ele existe, e elas esquecem de considerar que o outro time pode ter e pode dar algum problema, mas eu acho muito forte e possivelmente vai continuar sendo usada até nefar. Matso. Prazer. <risos> Com os buffs recentes na Jinx, ela pode aparecer no CBLOL quando entrar no 8.2? Uh, pode aparecer sim acho que a jinx como campeão só ela tá bem forte só que é um campeão que tem certo tem bastante dificuldade contra a maioria das lanes então ela é bem dependente da matchup, principalmente do suporte que ela tá com tá contra e tem chance de voltar daquela é de cometa eu acho sem relicário <risos> sem sustain bom na lane e ela sofre para lane de poke então o champion em si está forte mas eu ainda acho difícil ter uso boa Gostou, é bom, Gostou, cara, bom. Agora ah, tá... Vocês estão de bom forte, Pergunta pro Tim do Guilherme, ele perguntou Qual o motivo de terem deixado o Carlista open, é, já, que ela, é. <risos> já que ela está muito forte no 8.1? A Kabum estava no Blueside, vocês acharam que eles iriam preferir outra coisa ou existia alguma resposta por parte da PEN? É, a gente ia treinar contra o Kalista. Eu tô brincando, ter. pode ser qualquer um. Ah, é fácil essa. É, é. é. é a gente ia treinar com o a, a semana inteira e nos treinos vinha dando certo, então era uma estratégia que pra gente vinha dando certo e no campeonato não deu porque. por N motivos. Então a gente não deixou o Calista up por. sei lá, por besteira. A gente tinha treinado contra isso. Luke! Hum. Por qual motivo o Trash não aparece mais no competitivo? É, eu Que pronto. Bom, o Trash tem um objetivo muito difícil contra esses suportes milis de all-in é, E ele não tem tanta utilidade quanto o tipo, Taric e o que são os suportes que estão mais de meta Além do fato do, das novas runas não estarem tão favoráveis para ele, ele não tem muito algo que faz tanto sentido no kit dele O tipo, Aftershock é bom, mas você não vai conseguir usar o dano também. bem Guardian... é... e Livrinho você usa para tudo, mas também não é como se fosse um roubado para nada é, e agora também destruíram. É roubado pra algumas coisas, mas. Né? O quê? Livro. Destruíram? Não. É roubado pra algumas <risos> tá. coisas. Né? Não, eu tô nerfando, tadinho. Tá não, aí. nerfaram, agora que nerfaram o sustain de Red Shield Trash foi é que você vai começar a jogar de Vega? Que é completamente quebrado. Só vem só pra. Só Trash e agora só moeda. Um não se esqueçam disso. Não faz Relic Shield, não. Posso. Não Metade do sustain Red né? Então... Daisy, which law team do you think is going to be the hardest one to face? And why? Um, I thought up until Saturday I thought it would be Keith because they have uh, the players with the most international experience and like they've all worked with Peter Dunn before who I really respect and um, like they've, they've, they've been together for a very long time and I thought that they would be playing a lot better but I was kind of surprised that they're at their loss So right now, I think, uh like I think, Keith, uh, and Red Knetz are the two teams to beat. So uh, I'm looking forward to playing them. Chris, since you already introduced yourself, and that was basically the question, uh, what are you thinking about Brazil? <laughs> <laughs> <laughs> We always have that. <laughs> uh, I, who um, um, uh, about Brazil? Do you say it like this? What? What? Yeah. I love Brazil, basically. In yeah. Uemão. Yeah. Brazil. Ah, yeah. yeah, The food is nice, the house is nice, so, yeah. The, the, the <laughs> people are kind of nice as well. <laughs> the people are kind of nice well. Yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah. <laughs> What about... I mean, in the house, yes, <laughs> <laughs> What about the weather? Well, you know, in Germany right now, it's like seven degrees or eight degrees. Like, it was snowing two weeks ago. So it's like, oh. <risos> yeah, Pergunta do host é: o que vocês acharam que foram as mudanças mais impactantes no 8.2? Tem. Hey. Hmm. Tem o tempo. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> ah, acho que o mais impactante é a parada do Hex Shield, que tá um pouco miado pra D, e você não compra mais Tart Story, então Acho que foi é a mudança mais impactante é de E também acho que é a parada de Skill Single Target, assim, Skill Target. É, Puxa o agro dos minions hum. e isso vai mudar pra, em algumas coisas, em troca de lane, pra Caça rise, e Arise, é, essas isso. coisas, é, que, tipo, tem que dar rookzinhos é, em skill target, acho que isso vai mudar bastante também. É, eu não falei isso porque eu, é, ali, é. Que eu não vou contribuir ainda assim, não O fazer do não mudou isso, todo faz. Todo faz. Tem mais algum que vai impactar além da Caça Pay? O né? No tem, tem bastante coisa aqui. No sim não né? mas No super, é no acabou. Acabou nosso o puxando What do you guys think are the biggest changes in 8.2? For me a friend. <laughs> best best answer. <laughs> for goldview but. Uh I think bot lane will change very much with uh side stone being good mm. for supports and um Relic shield no longer being a thing for ADC. Also, Nunu is really disgusting, and I hope the champion like goes away somewhere miserably, where he lungs. And then I think all the other changes are fairly minor. I think like the lane pushing, uh, like Ming and Agro on spells, has the potential to be really big on a couple of champions, but I think that people are kind of overhyping how big the impact will be. Mm -hmm. Yeah, I would say exactly what you said. Less. <laughs> oh. <laughs> <Same> thing. <clears throat> okay. The West European Hey! Não esqueça de deixar seu like, curtir, compartilhar, uh, deixar críticas e sugestões. E vamos abolir essa pergunta do host. Então deixem, mandem mais perguntas na próxima vez. Então, até a semana que vem. Oh, Alô, Can you smell the show? Yeah. Yeah. Yeah.